Eu sou você naquele Desde o meu chão naquele lugar. O nosso lance dia, meu. é essa parada de um monte de Quem tá de cara desse caminho é se derela. Oh you